Desde março, a UFSM adotou o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o do REDE, com o intuito de continuar o ano letivo da universidade, mesmo com a suspensão do ensino presencial por conta da pandemia. Com isso, professores e alunos precisaram se adaptar a esse novo formato remoto de ensino por meio de videoconferências e plataformas online. O REDE foi implementado na UFSM em março de 2020, no intuito de Continuar as atividades dentro da universidade, mesmo com a suspensão das atividades presenciais em face da pandemia da Covid-19. O Rede teve uma adesão de 88% dos professores, em pelo menos uma das suas disciplinas. Então, rede, apesar de ampla adesão, também nós tivemos aí uma característica aberta do rede, permitindo a adesão livre de docentes e discentes, sem prejuízo nenhum às duas categorias e também tendo um monitoramento e um acompanhamento constante. Tecnologicamente, nós temos recursos, ENES uh, e o próprio, próprio trabalho da UFSM, a gente vê que a universidade não parou, as minhas aulas não pararam, então tecnologicamente a gente tem toda a condição de fazer e de incluir recursos tecnológicos. Com as atividades presenciais suspensas, a grande maioria dos alunos retornou para suas cidades natais. E para encarar essa mudança, muitos precisaram criar uma nova rotina e explorar meios tecnológicos para dar continuidade nas atividades acadêmicas. Eu acho que o, a proposta do Rede ela é boa porque ela teve um intuito também de ocupar a gente nesse tempo de pandemia. Uh, eu acho que foi muito bom a gente ter esse contato com a universidade mesmo de longe para a gente não perder o foco, para a gente achar o, o que fazer nesse tempo que é muito angustiante para nós e eu precisei, claro, uh, me adaptar a isso. É uma adaptação que não, não é fácil, a gente está acostumada a estar tá ali todos os dias uh, tendo aquele contato, aquela aula que agora é de forma diferente, não adianta. Então, a gente teve que se adaptar a esse, a esse, novo, a esse novo contexto que a gente está vivendo. Com a criação do Rede, os professores tiveram autonomia para dar seguimento às suas disciplinas. E como as realidades da comunidade acadêmica da UFSM são múltiplas, algumas dificuldades foram enfrentadas nesse período. Avalio o rede como uma ferramenta muito importante e dispensável para o momento que estamos passando, em que muitas dificuldades se apresentam para aqueles que não estão acostumados a utilizar o sistema remoto. Então, eu tive que me adaptar. A adaptação não foi fácil. Eu comecei com pequenas adaptações, trabalhos, investigação de plataformas, programas. Uh, muitas vezes trocando ideia com os alunos mesmos para eles me poderem ajudar e eu ajudar eles. Bom, principalmente as dificuldades de concentração. Uh, como a gente está em casa, a família também está em casa, tem muito barulho. Uh, a internet que nem sempre está funcionando, o notebook que trava. Então, tudo isso acarreta empecilhos para que o estudo seja 100% aproveitável e também lidar com o lado emocional, né? Porque nesse momento a nossa cabeça tá um turbilhão de pensamentos, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando a gente vai poder voltar à vida normal, então afeta muito o lado emocional da gente, e a gente acaba tendo que conciliar isso com os estudos e com a concentração nesse momento. Então a gente tem que começar a pensar num novo normal. Uh, numa nova estratégia de ensino, num novo modelo de ensino, né? Uh, e essa pandemia também nos mostrou que uh, existem possibilidades de ensino outras uh, e que a gente precisa incluir isso no currículo, que a gente precisa incluir isso nas nas instituições. Então, acredito que nada será como antes, né? Uh, para melhor ou para pior, mas está é, sendo um grande aprendizado. Então, muita coisa mudará. O uso de tecnologias que antes estava muito reticente uh, vai fazer parte um, direto das aulas. né? Uh, acredito que a gente migrará para um ensino híbrido entre aulas presenciais e aulas uh, remotas com uso da tecnologia. Então, é, mas é um aprendizado, estamos todos aprendendo e acho que muita coisa vai ser alterada.